Hoje nós vamos falar sobre o, o Plano EPI, que é o Plano Estadual de Política de Igualdade Racial, não é? que está sendo discutido pelas entidades negras, puxada aqui na Paraíba pela Marcha da negritude. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela participação de vocês e fiquem com a gente. Após a vinheta, então... Nós teremos uma entrevista com a comissão da, da Marcha da Negritude, que estão puxando esse seminário né, para interiorizar o debate do Planepir aqui no Estado da Paraíba. Marli Soares, que é... A coordenadora, podemos dizer até, uma das fundadoras da Marcha da Negritude, uma grande articuladora, que vai falar pra gente o que vai ser esse encontro. Bom, nós estamos aqui nesse momento, nós estamos aqui em Relígio, né na, na cidade de Relígio, onde vai ser a nossa sede, sede escolhida aqui no Brejo porque nós estamos de fato, né, querendo, e vamos fazer interiorizar esse plano, é importante que o nosso interior saiba e conheça o plano da Igualdade Racial, plano esse que dá uma garantia né, das nossas políticas públicas, né, para a nossa amiguitude. Também conversamos com o Socorro Pimentel, companheira de luta e de caminhada, Bem, eu acho de suma importância esse chamamento trazido pela Marcha Unificada da negritude da Paraíba, e ela congrega vários segmentos negros, indígenas, quilombolas, mulheres, juventudes, ciganos, numa perspectiva de fazer a interiorização dessa temática em todo o estado da Paraíba e, consequentemente, Conhecimento do planeta. E agora nós vamos conversar com o coordenador da diversidade humana do município de Remijo, o Vitor de Maria. Vitor, bom dia, meu irmão. Então, sociedade civil, sociedade governamental, né, órgão do setor municipal né, que assiste essas populações de comunidade negra, de terreiro, quilombola, tanto de remígio como de algumas outras cidades que vizinhas, é uma oportunidade para nós como coletivo de crescimento, né, de conhecimento, para que a gente também possa se articular com outros setores a nível estadual ou até mesmo interestadual, a respeito das políticas públicas que nos cabem a população negra do Brejo Paraibano. E Remígio já tem uma história dentro dessas políticas públicas, sendo um município que abrange pessoas de terreiro, movimentos negros, associações de mulheres negras. Nós somos sediados com a Areia, com a Lagoa Grande, né? nós temos todo um aspecto cultural dentro das propostas da comunidade negra. Então, para nós que somos de Remígio, é uma oportunidade de diálogo, de conversa, para que a gente possa enriquecer mais ainda essa nossa. É, pessoal, você gostou do programa, você quer que esse programa ele continue, o número dessa conta aqui embaixo e ajuda a manter esse programa, mas não só o programa, falando de negritude, mas a manter ações que a gente realiza nas comunidades, nas periferias, como palestras, oficinas, shows, enfim, com qualquer quantia, 10 reais, 20 reais, Certo? ajude a manter esse canal é muito importante para nós tá certo muito obrigado o xalá...